E quando eu perguntei uh, se eles acreditavam que era possível ensinar pela internet Eu fiquei surpreso, porque assim, um pouco mais de 30% disse que não E aí eu falei, caramba, velho, dá, né? Dá pra ensinar praticamente qualquer coisa nas né, suas dimensões, é claro Então eu acho que a maior barreira, o maior problema que eu estou enfrentando é isso É tentar encontrar formas de convencer as pessoas, ou de mostrar o caminho das pessoas De que dá pra ensinar qualquer coisa pela internet Você não precisa ensinar um milhão de pessoas, você não precisa ensinar mil pessoas Talvez assim, seu objetivo de você sei lá, chegar em 100 pessoas, você já vai estar muito feliz Fazer um projeto digital não é você ter um distanciamento da, das pessoas e é uma relação fria. Inclusive, pô, a gente consegue até fazer boas amizades assim, sem nunca ter se encontrado, né, simplesmente, digitalmente. Hoje, o nosso caso é bem isso, a gente nunca se encontrou, nunca deu um abraço, nunca tomou uma cerveja junto, mas, pô, é, as conexões... Por mais que elas sejam virtuais, elas podem ser muito reais. E isso não é uma ficha que caiu para todo mundo, então. Bem-vindo a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando aí para desenhar uma vida onde trabalho é prazer. E o convidado de hoje é o Samuel Mente, um exemplo de empreendedor, um cara que eu admiro muito, que virou um amigo meu nesses últimos meses aí, onde a gente teve bastante troca e ele é um cara que ama ensinar, ama compartilhar, ele tem um dom incrível. E foi muito legal ver como que ele lidou com cada ciclo da vida dele, como que ele esteve aberto para mudanças, mudança, não tentou ficar lutando contra ela, porque é a única verdade que a gente tem, né? A impermanência é a única certeza da vida. Então, como empreendedor, como uma pessoa que está abraçando a reinvenção, porque nós vamos nos reinventar diversas vezes, o Samuel foi um exemplo e mostra que quando você tem clareza dos seus valores, daquilo que é importante para você e quando você desenha uma vida, um projeto, levando em consideração esses elementos, você tem grandes chances de ser feliz no trabalho. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações aí, assina o podcast para você não perder nem em uma edição no futuro, e vai lá, manda esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, caso você goste, porque assim você vai levar essa mensagem para mais pessoas e ajudar aqui o canal a crescer, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro top! Fala galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks Live, né, essa nova versão aí que eu tô fazendo ao vivo Então, hoje eu tenho a honra de estar com Samuel, meu querido amigo aí Samuca, obrigado pela sua presença Cara, que massa, eu, eu pô, sou mil por cento fã de fazer live para, de verdade, assim, conectar com as pessoas, né Eu acho que esse momento que a gente tá vivendo trouxe esse formato muito mais à tona E recebeu o seu convite, poxa, é, te admiro muito, toda, toda a sua história, todas as chances que eu tive de conversar com você Sempre foi um aprendizado aqui, cara, totalmente à disposição e quero, quero saber mais aí de o que, que a gente vai puxar pela mesa. Excelente. Então, Samuel, eu sempre começa essas conversas aqui, né, de perguntar o que você faz, aquela pergunta chata e que te enquadra né, dentro de uma caixinha. Eu gosto de perguntar quais são as suas paixões, né? Então, como você me responderia aí hoje? Cara, pode ser, pode ser um pouco estranho, mas cada vez mais eu identifico que a minha paixão é tirar projeto do chão, cara. Eu adoro a... a o processo de pensar alguma coisa e começar a organizar na minha cabeça E ver ela sair do zero para o 1 Adoro, isso desde criança Aquele moleque que, que fica sonhando com as coisas e quer fazer E de repente dá certo assim, de construir alguma coisa e, e isso por muitas vezes eu vi como algo errado Ou algo que, sei lá, A galera julga às vezes o volume de, de pensamentos ou de horas Que eu fico falando ou pensando em, em projeto E rotulam isso como trabalho Mas para mim é o, é o jeito que eu faço as coisas que eu gosto mesmo Tudo que eu vejo eu, eu gosto de pensar então minha maior paixão é realmente é, imaginar coisas, sonhar e tirar do chão. Eu gosto disso, de tirar do zero então, Essa é a minha maior. E, cara, outras paixões acho que ensinar. Acho que ensinar no sentido de poder conversar sobre algo que eu, que eu gosto. Né? E, e às vezes eu me vejo num flow que, porra, eu poderia passar lá quatro, cinco, seis horas, e aí os alunos reclamam que é muito extenso o conteúdo. Eu falo, cara, tava tão bom. E, <risos> Às vezes não é fácil, né, para outras pessoas. Nem tirar um o pé do chão, nem ficar conversando, fazendo um conteúdo, eu, eu tenho essa facilidade, assim. Tesão, muito bom. Dá para sentir esse brilho nos olhos. Sempre quando você fala do seu trabalho, dos seus projetos, dá para sentir essa energia boa. E agora, levando aqui para o dia a dia, você está na rua, né, depois da quarentena, quando tivermos aí liberdade para transitar novamente, você esbarra com a mãe de um amigo seu lá da, da escola. Ela pergunta, Samuel, quanto tempo, o que você tem feito da vida? O que você responde para ela? Nossa, essa veio curvada. Uh, aconteceu recentemente, encontrei a mãe de um amigo num, num posto de gasolina, tava numa viagem, e cara, eu costumo dizer que eu trabalho pela internet, acho que é mais fácil, assim, eu trabalho, é, trabalho pela internet, falo da minha filha, que está fazendo nove anos esse ano, é, é, um, é algo bem significativo na vida de uma pessoa, né? então, eu conto a história, cara, conto a história do tempo que eu não a beijo, né, do aquela atualizada, mas se for pensar assim, pô, o que, que você está fazendo, eu toda aquela breve resumida, né? eu acho que é normal, é, é interessante né? É normal todo mundo responder quando você fala pô, O que você está fazendo da vida? Você responde o seu trabalho No meu caso, é uma das coisas que eu mais faço mesmo E faço pô, por puro, puro tesão, assim, eu adoro estar envolvido é, com isso Mas, é, naturalmente, eu tento trazer a pessoa ali para Se a pessoa conhece a minha família, eu até acho mais interessante uma pessoa assim, comum que não está no meu meio, eu acho mais interessante às vezes contar a vida dos meus irmãos, sabe? Ela fala, ô oh, meu irmão, acabou de ter filho, não sei o que eu pujo um pouco assim tento, tendo achar que as pessoas não vão gostar tanto de saber que eu, as coisas que eu faço eu, sei lá, eu jogo com a família legal, e qual é o grande problema hoje que você está tentando resolver com seus projetos no mundo? cara o grande problema é ajudar as pessoas que não, não consideram possível ensinar pela internet um pequeno grupo de pessoas de alguma maneira eu comecei a fazer isso e sofri muitas barreiras, muitas dificuldades para conseguir criar minha voz assim, criar uma narrativa e aparecer e querer sei lá, fazer um vídeo, fazer uma live, qualquer coisa assim hoje é super comum na época não era, em 2017 aí não era e, e para mim foi difícil eu não queria que fosse tão difícil para a galera eu me conecto com uma galera que estava muito do mundo presencial e foi, chegou o isolamento social, quarentena o pessoal teve que se adaptar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 Tentar encontrar formas de convencer as pessoas ou de mostrar o caminho das pessoas de que dá para ensinar qualquer coisa pela internet, você não precisa ensinar um milhão de pessoas, você não precisa ensinar mil pessoas, talvez, sim, seu objetivo de você, sei lá, chegar em 100 pessoas, você já vai estar muito feliz. Entendeu? Então, às vezes, a, pessoa, a maior limitação de ensinar pela internet é porque a pessoa pensa que ela precisa ter uma voz para atingir milhares de pessoas, mas, na verdade, não. Acho que essa é a minha maior briga, assim, conseguir dar essa confiança para a galera e usar algum tipo de caminho aí para isso. E animal, porque eu acho que nunca foi tão relevante um projeto, um desafio como o seu, diante do que a gente está vivendo aí hoje, né, da gente ter que reinventar diversas áreas da vida, mas principalmente a área do trabalho, a área da carreira, né, porque se a gente olha para a maior parte das profissões né, no mainstream, aí elas estão sofrendo um impacto muito grande, né, a economia como todo tal Então as pessoas que já trabalhavam home office, já tinham negócios online, Estão é, descobrindo que o estilo de vida delas era a quarentena, né? então nada assim tão grande em relação ao trabalho mudou, mas para a grande maioria do mundo não, né? teve uma mudança muito forte e vários grupos, profissionais, indústrias que antes é, viam o trabalho remoto, modelos digitais, viam como algo mais marginal, agora estão vendo é, como única solução ou é, sendo obrigados a, a migrar de uma maneira muito rápida, senão simplesmente vão morrer. Né? Então, acho que o que você está trazendo é um, é um papel muito importante que todo mundo tem interesse agora de explorar a melhor forma de fazer isso. Né? Quais são, é, nessa jornada aí, quais são as principais barreiras que você vê da galera que você está acompanhando, você está tentando trazer esse caminho, essa, esse despertar aí? Quais são as principais objeções aí da galera para se tacar de cabeça nesse, nesse caminho? Cara, assim, eu tento reduzir ao máximo a curva de aprendizado. Eu entendo que, vamos lá, eu, quando eu parei para pensar... Tipo, pô vou abrir meus bastidores Eu estava há três anos com é, uma empresa 100% digital é, Crescendo em número de alunos Em projeto, em consistência Ou pelo menos é, solidez né Numa empresa digital, uma coisa que você não vê A porta aberta é um pouco difícil você entender Essa, essa solidez e estava indo pô, tava, O projeto estava ficando cada vez melhor Mas era um projeto só para donos De um tipo específico de academia chamado box de crossfit É uma academia menor, uma academia que tem muito mais proximidade Com aluno, então tem menos alunos Que uma academia normal E eu acho que o maior desafio é eu conseguir convencer, de alguma maneira, que o relacionamento, e é um relacionamento que eu prezo muito, tanto que eu tive um box também durante quatro anos e gosto mais desse modelo de trabalho, que o relacionamento com seus alunos é possível também à distância. Então, eu estou defendendo uma ideia de proposta, assim, uma ideia de projeto digital, onde o começo do projeto a pessoa tenha muita intensidade na relação, que seja por 15 dias, por 21 um dias, por 30 dias, para que depois as pessoas quiserem se manter, mantenham numa, num período mais longo.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 Eu tento diminuir toda a curva de aprendizado de tecnologia, de, por exemplo, ah, tem que aprender a fazer anúncio. Não, não tem que aprender a fazer anúncio, tem que aprender a fazer pop, vai, tem que ter uma comunicação persuasiva. Ah, também não precisa, basta você contar a história dos seus alunos que já vai ser um, um excelente começo. Ah, tem que aprender a fazer plataforma digital. Também não precisa, você só precisa se conectar com as pessoas, é uma coisa que você sabe fazer no mundo presencial, então basta levar isso para o virtual. Acho que é, o maior desafio é isso, é conseguir mostrar que é possível. E eu só vou conseguir mostrar que é possível quando eles tiverem seus alunos, né? Acho que é o melhor jeito de mostrar não é eu falando, é fazer com que eles, eles aceitem o desafio e tenham sua primeira turma ali. Cinco, dez pessoas. Top. Animal. E dá para sentir isso com seu espírito de empreendedor, né? Que a única certeza que você tem é que a insegurança ela vai acontecer, a mudança vai acontecer, a impermanência é a única coisa permanente. Então, para o empreendedor, eu acho que isso é, é mais acessível, porque é a realidade do dia a dia, né? Para a galera que tava numa num cargo de CLT, num cargo público, é, empregado numa carreira corporativa tal, tem um, um distanciamento um pouco maior com, com essa noção da mudança, do risco, do fracasso. né? Então, eu imagino hum. que você é um cara que aprendeu a abraçar o fracasso de uma maneira... É, aprendeu a ficar mais confortável com o fracasso. Né? Então, dentro dessa pegada, eu queria entender qual o seu fracasso favorito né? e quais foram os seus principais aprendizados aí com esse fracasso. Cara, o fracasso favorito. Eu juro que eu nunca... Parei pra pensar nisso. Mas quando você falou, me bateu o momento que eu chamo de fundo do poço. Assim, acho que foi o momento que eu, foi o período da minha vida que eu mais cheguei no fundo do poço. E é engraçado, porque às vezes eu preciso contar para alguém assim a facilidade de passar por um período desse. E, pô, de verdade, assim, é, tá um caos o mundo. Mas eu tive um momento de luto muito curto. Foi assim, das seis e meia da tarde até as oito da manhã do dia seguinte. E falei, pô, agora eu preciso dar um jeito de mudar tudo isso que tá acontecendo e me, me localizar. E o meu fracasso favorito, então, se for colocar assim, é onde eu fui mais fundo, é onde deu mais, que foi a, a falência de um projeto. Eu estava aí há uns quase 10 anos atrás, 2010 para 2011, eu tinha levado uma primeira academia para uma segunda cidade, de São Carlos, interior de São Paulo, para São José do Rio Preto, também interior de São Paulo. E lá a academia estava com um custo fixo muito alto, eu não entendia de negócio, eu era professor de educação física, eu estava querendo tocar e fazer o negócio crescer. Assim, tinha um custo fixo muito alto, pô, os investidores não queriam apoiar a folha de pagamento, não queriam apostar no serviço, era uma empresa de serviço, mas tinha um custo de imóvel, de estacionamento, de infraestrutura ridícula. E aí o negócio começou a ficar muito difícil de ter resultado, e quando uma empresa não tem resultado, ela começa a ficar devendo. E aí não só a empresa começou a ficar devendo, eu fiquei devendo, e pô, saí do negócio com uma dívida enorme assim e quebrado. Então saí devendo, saí quebrado, e cara, sim, saí de uma posição onde eu tinha muito, muita admiração uma posição de assim de 35 pessoas que estavam na nossa equipe e eu saí com dois amigos que são assim, meus melhores amigos até hoje que depois viraram sócios de um projeto mas o resto das pessoas eram assim, as outras 30 pessoas meio que apontaram o dedo e, pô, né, eu, não sabia, eu não sabia lidar com isso e aquele momento me levou tão fundo assim não, não, não vou dizer que eu fiquei depressivo porque eu não tinha, não tinha tempo para isso Eu precisava dar um jeito de <risos> minha filha estava nascendo né, então assim eu, eu entrei no, no pior período da minha vida financeira e minha filha tava nascendo e foi desesperador na verdade e aí eu me virei assim, peguei os últimos reais que existiam de, de cheque especial, paguei um plano de Nextel para ter um celular e comecei a oferecer consultoria para todo mundo. Assim, meu maior estudo de casa é que eu tinha acabado de quebrar uma academia, mas eu estava estudando muito sobre marketing, vendas e principalmente baseado no, no que chama funil de vendas ou nessas ferramentas mais visuais das startups. E eu comecei a adaptar esse conceito mais visual, mais rápido uh, de marketing vendas comecei a adaptar para as academias. Pô, dei umas consultorias que deu certo, mas esse período onde eu, eu Fui muito criticado, a admiração tava estava lá em cima, pô, foi pro fundo. Eu sofri bastante. E, e eu acho que eu aprendi muito. E mais que tudo, deu uma casca, né? Porque hoje, é, falei pra minha esposa, Lorena, deve estar assistindo aí. Falei pra ela recentemente, falei, pô, acontece o que acontecer. Eu tô muito longe do fundo do poço. Mas cara, eu tô tão longe do que foi meu fundo do poço, que eu tô super bem. Então, assim, às vezes as pessoas têm medo porque só não arriscavam antes, né? Então, é meio, é meio difícil, assim, você pedir pra uma pessoa ter um fracasso desse, eu não desejo para ninguém. Mas, sem dúvida, se você, no mínimo, tiver um período ruim da sua vida que você consiga lembrar, ele vai te fortalecer depois, né? Eu, eu acho que eu guardei essa lembrança muito forte para não voltar mais lá. Acho que é isso. para lembrar do quanto foi difícil. Nada como experiência, né? A vida vai nos trazendo essas oportunidades de crescimento que, às vezes, vêm envelopadas aí com, com um grande soco na barriga, um grande tapa na cara, mas é lá que a gente cresce, né? Quando a gente tem esses tombos e consegue se levantar desses tombos, é... Sem dúvida, que nem Nietzsche falava, eu achava que era uma música americana, né? o que não me mata é, me faz mais forte, né? me deixa mais forte Eu achava que era aquela Why doesn't kill me make stronger? Aí que eu me toquei depois que era Nietzsche, cara, é uma grande, é uma grande sabedoria mesmo Agora, é, além disso, desses aprendizados todos que você teve com essa queda, o que que hoje, depois de de ter passado não só por essa, porque eu sei que uma vez que você entra nesse caminho do empreendedorismo, várias outras quedas, vários outros fracassos vêm, você só vai entendendo que faz parte do caminhar, é apenas um Sim, passo é. obrigatório, né? você aceita de uma maneira muito melhor. O que, que isso tudo hoje te ajudou a concluir como o que realmente importa? Se eu te perguntar hoje, o que, que realmente importa para ti na sua vida, o que, que você responde? Cara, realmente importa eu, ação e bem comigo acho que é onde eu foco toda a minha energia é na minha no meu não vou dizer autoconhecimento mas no mínimo na minha percepção do momento dos meus pensamentos do do que eu vou fazer no dia aquelas coisas que eu vou tocar é isso para mim é o que mais importa essa talvez uma consciência é isso uma consciência e isso eu busco a é incrível assim, a todo momento é, e, e alguns dias eu me perco assim do meio do dia para o final, mas eu começo todo dia com muita clareza disso, assim, que é isso que importa. O resto eu não tenho nenhum controle. Talvez consciência, talvez intenção, né? não sei exatamente como dar esse nome, mas é essa é isso que eu sinto assim. Que realmente importa é eu estar tá muito bem comigo e para isso às vezes eu preciso equilibrar algumas dimensões da vida, para isso eu preciso ter alguns algumas rotinas, alguma coisa para aumentar a percepção ou pelo menos para ancorar. Mas realmente importa eu estar tá com clareza mental e o resto é consequência disso. As consequências tendem a ser melhores se eu estiver com mais clareza. Porque às vezes você, você entra no modo reativo, cachorro louco, aí você vê que, putz, só fiz merda. E quais são as práticas que você faz? Você chegou a comentar algumas coisas aí, alguns rituais, que você, você faz para conseguir se manter aí com uma boa intenção e plena? Ah, que legal essa pergunta, porque hoje eu tive uma segunda reunião do projeto que está acontecendo com um grupo de... No grupo tem 70 pessoas, tinha quase 60 ali online. E pelas primeiras vezes Nessa né, segunda reunião Eu faço exercícios de respiração com eles Eu não fazia isso antes, eu tive uma parceira que fazia isso Por um tempo, mas eu, eu não fazia E aí eu falei, cabeça teira Aí na semana passada eu fiz aquela respiração 4x4 E hoje, olha que louco, eu não tinha visto seu vídeo, não tinha visto suas stories Eu só puxei três não, puxei quatro respirações profundas Eu falei, eu, eu queria puxar três Eu falei, não, quatro aí quando eu tava puxando a terceira Eu falei, agora é os caras que têm mais dislexia Ficarem é loucos, né, tipo, segura, vai ser o seu maior momento De foco agora, vai para a quarta respiração e aí assistindo o seu IGTV lá e os seus histórias das rotinas matinais, você falou de não, não é só de rotina matinal, né? Mas você falou o negócio da respiração quando você está estressado coisa tal, ou estressado no sentido de alta clareza. E cara, essa é uma das coisas que eu mais faço, que é, é um recurso para qualquer momento, respirar. Então às vezes eu percebo que eu não estou conseguindo focar ou que eu estou um pouco ansioso demais eu só respiro, às vezes não precisa nem ser profundo, eu só tento a, a tal da respiração consciente assim, não tive nenhum guru que me ensinou isso, é quase como uma coisa de e quando eu parei para perceber mais o meu corpo, perceber mais o meu estado de consciência, a respiração é uma consequência. Tipo, eu uma vez, e às vezes eu puxo essas coisas porque é mais fácil entender, mas é louco. Claro. Tem uma vez que eu estava na estrada com a minha mãe, devia estar com os irmãos também no carro, e eu no momento sou um motorista também, eu assim, sabia a minha família, eu sou o cara que pega o volante. E tava um ó. sabe quando você tá está nesse estrada, entra uma chuva que dá medo, de verdade, assim, você fica com medo real pela vida das pessoas que estão ali. E cara, eu grudo, assim, eu seguro o volante, eu grudo a cara no para-brisa e eu só respiro. E eu começo a ver tudo com muita nitidez Parece que eu fico com uma... Pô, é verdade, assim, parece super poder E não é nada demais, é só você respirar né? Respirar e concentrar Então isso também é o maior recurso Mas eu tenho coisas práticas assim Tipo, levantar com bons pensamentos Pô, tipo, eu não consigo lembrar assim, A vez que eu re, levantei reclamando Oculto com o dia, nada disso Eu levanto super feliz assim, com, a, com as coisas que eu tenho Com as coisas que eu, que eu tenho alcançado né E, cara, banho gelado é uma âncora Banho gelado é, é a minha âncora assim Eu não tenho meditado ultimamente Eu já, já fiz rotinas mais longas de meditação Mas não tenho Uh, faço algum alongamento, mas banho gelado é minha mesmo. Acho que ali é onde eu começo, de fato, a, a minha intenção para dia. Bom, são, são poucas coisas, mas essa da respiração, acho que ela é presente no, no dia todo. É um recurso que eu, cara, não solto isso por nada. E é legal que você, de forma indireta, você falou dos três pilares do, do Wim Hof, né, que é o homem de gelo, né, aquele, aquele cara que quebrou vários recordes Guinness por, por ficar... Ele deve ter sido entrevistado lá pelo Tim Ferriss. Foi, foi também, é. exato. Ele é um holandês, assim, ele é, é um super humano, né? ele conseguiu desenvolver uma técnica que envolve três pilares: respiração, exposição ao frio e a mentalidade, mindset. Aqui, é de certa forma, foi os três que você falou aí, né? A questão da intenção, do, da positividade, você levantar de dia, o banho frio e a respiração. E a gente vê como que tecnologias tão acessíveis e simples como essas são capazes de fazer milagres. E no caso dele, eu até fiz um workshop quando eu estava lá no Holanda com, com, com um cara que é, é, é tipo é o filho, né? dele formado lá por ele, outro holandês também. E aí a gente fez um workshop praticando todas essas técnicas e teve o cara levou 50 quilos de gelo para nossa casa lá. E a gente mergulhou na banheira com gelo né, durante três minutos. eu ia tá isso. E, e é impressionante como que você controlando a respiração, porque acaba que no dia a dia o estresse, né, a pressão, a ansiedade, você mantém a respiração no nível da garganta, né, aqui do peito, e a gente esquece de levar a respiração que deve ser feita a, a respiração na barriga, que nem os bebês, né, daquela respiração mais profunda lá embaixo. Então, com algumas técnicas que ele vai trazendo, você com esse autocontrole de mente, de alguns exercícios de respiração e, e, e a exposição ao frio, você tem um impacto em nível de disposição, energia, a sua imunidade, é Cara, é, é mágico a parada mesmo. Eu hoje pratico todo dia de manhã os exercícios de respiração que tem uma, uma forma de oxigenar o sangue muito forte que, que dependendo pode até te dar uma, uma mini, mini viagem ali também porque é, tem até alguns exercícios, a respiração holotrópica, por exemplo, né, que é uma respiração que te leva a ter algumas viagens psicodélicas e tal. Então a respiração realmente é a base de uma sabedoria milenar você vai analisar yoga, a meditação, todas as grandes práticas né, milenares, elas têm como base a respiração e ela está aí à disposição de todo mundo. Né? Então, é você sabendo utilizá-la de uma maneira um pouquinho mais sábia do que a gente faz no dia a dia, já tem um efeito incrível, sem dúvida. Sem dúvida. Tá. E... Eu gosto... O negócio do banho gelado eu aprendi com o Renato, Renato Stephanie, do... Ele introduziu isso dentro do curso lá, de, de rotinas mesmo. E eu nem sei se foi lá, talvez no um podcast dele há uns anos atrás, antes de fazer o curso dele. Cara, foi muito massa, assim, eu adotei, e assim, nem, é, um, é um tipo de coisa que nem dá pra você ficar falando pros outros, porque, sei lá, eu não consigo dar muito contexto, assim, quando eu falo pra alguém, parece que é meio bizarro, alguém que não, não experimentei isso, mas no banho gelado, eu busco a respiração também, inclusive eu busco estar muito atento, né, quando você fecha o chuveiro depois de um minuto, dois ali, fecha o chuveiro, dou aquela sentida, nossa, como é legal sentir a respiração logo cedo, assim, em São Paulo é mais gelado, né, então... <risos> É, no Rio já é um pouco mais desafiador, aqui é foda, né, ter um banho assim, frio de verdade é, é raro, é difícil. Dá vontade, às vezes, de pedir, não, chuveiro que gela. Você vai, é... pô, chuveiro que gela. Mas, Mas no é mar bom. até rola, no mar um mergulho bom, assim, de vez em quando rola. Aqui em Ipanema, Leblon, aqui na Zona Sua, às vezes rola. Ei, hey, deixa eu perguntar também, mudando um pouquinho de assunto aqui, eu sei que você é um cara muito disciplinado, né, e eu acho que para disciplina, tem um, uma, mais uma tecnologia super simples mas complexa da gente Implementar no dia a dia Que é o, a arte de falar não né? Eu queria saber o que você ficou ainda melhor Em dizer não nos últimos meses Cara, eu fiquei melhor em dizer não eu, Olha, eu criei um processo é, Inclusive falei sobre ele hoje Então tá mais preso na minha cabeça Que é muito baseado, eu fazia muito tempo Aquela pergunta da única coisa falava, Qual a única coisa que se eu fizer hoje Se eu conseguir ter sucesso nela, todas as outras se tornam menos importantes ou até mesmo eu posso descartar elas da minha, da minha lista de tarefas. Né? Por muito tempo eu fiz essa pergunta uh, e assim, funcionava, mas era mais difícil explicar para os outros, era mais difícil usar, assim, não era tão pragmático. E aí eu comecei a fazer uma coisa chamada objetivo único. Aí eu escrevo ou um e ponho uma exclamação e falo, cara, é isso. E aí eu faço um planejamento disso para a semana. Então, talvez assim, não tem uma coisa que eu falo não que eu consiga lembrar agora. Mas quando eu coloco objetivo único da semana, eu falo, cara, não importa o que aconteça Todas as minhas ações têm que estar voltadas para isso Consequentemente, as coisas que eu vou tirar da minha mesa E da, das, das conversas também vão estar voltadas para isso é, Principalmente agora que eu estou no meio de uma entrega né, de, um, de um programa é, O objetivo único é fazer o nosso NPS Que é o índice de recomendação das pessoas Eu faço ciclos semanais de avaliação É o nosso NPS ser acima de 90 E cara, não é fácil não Nossa, não, não é fácil Aí Você percebe que você tem muito para melhorar e, e aí eu escrevo isso, e, pô, eu escrevi isso ontem, que foi segunda-feira Hoje eu fui olhar para a minha agenda, tinha um monte de micro coisas para tocar E aí eu olhei para esse objetivo único e falei Cara, não para tudo isso aqui, passei três horas dando suporte Suporte individual, lendo formulário, respondendo pergunta individual de 50 pessoas O que economicamente é ridículo, assim, Você falar com uma pessoa que está buscando mover um negócio Pensando no dinheiro no fim do dia, não funciona Mas eu acredito nisso, eu acredito que se eu... Se eu tiver um objetivo único, que esteja alinhado com os meus valores, com o meu compromisso, porra, eu consigo falar não para tudo muito mais fácil até. Eu nem, nem processo assim, tipo, ah, será que a pessoa. Né, será que eu deveria fazer isso? Ah, não, tá aqui. Meu objetivo é isso, isso aqui que tá alinhado com o que eu acredito. Excelente, muito bom. Dentro dessa pegada também, qual foi, quais são os, os piores conselhos que a galera adora distribuir aí no mercado digital, no mercado de negócios online, que você acredita que a gente deveria ignorar? Meu, de cara, para grande parte da humanidade, das pessoas que eu conheço, não vou dizer percentual, porque é meio bizarro falar isso, mas assim, a maioria desmagadora das pessoas, elas vão ser mais felizes tendo uma vida mais tranquila, e não tendo a vida de empresário ou empreendedor. É uma vida de empresário que você precisa conversar com o time, tocar um projeto, operar um negócio, lidar com todas as dimensões uh, de uma empresa, é, não traz felicidade para uma parte das pessoas. Então, algumas pessoas gostam disso, outras pessoas são artistas e, pô, sei lá, querem ensinar a coisa ali na ponta, querem ter contato com os alunos, não querem cuidar de uma empresa. E eu acho que o marketing digital em si, o empreendedorismo na internet, ele fica seduzindo muito para altos valores, tipo 6 em 7, 7 em 1, um. os alunos que você pô, beleza, mas eu não conheço tipo, tantas pessoas que seriam felizes faturando 1 um milhão por ano, e, pô, o nego pode ouvir isso e achar que é bizarro. Pô, não, claro que eu seria muito feliz com uma empresa de patronamento de um milhão, dois milhões, não seria. Eu ainda brinco mais. Se você fosse feliz para atingir esse faturamento, você já estaria com uma equipe de 10, 15, 20 pessoas operando isso, porque as pessoas que operam uma, um negócio com uma equipe desse jeito, com um projetos, coisas e tal, elas são felizes fazendo aquilo. Espero que seja, pelo menos. E, e a maior parte não vai ser. Então, eu acho que o bizarro vai é ficar colocando essas cifras muito altas, e as pessoas perseguem isso e esquecem que, porra cadê a sua felicidade ali? Às vezes você vai ser muito mais feliz com seus 10, 20, 100 alunos e ali vai estar muito bom, você vai estar, sei lá, batendo cifras muito menores, mas você vai estar ensinando, você vai estar em contato, você vai estar cuidando das pessoas. E, tipo, cada pessoa não é só um, um e-mail, uma, uma pessoa na sua lista, um lead, né? Eu acho que todos esses conselhos que ficam colocando seres humanos em listas, em leads, em muito números, bem. eu acho que são bestas, assim, eu já já olhei muito por esse lado. E de repente eu vi que aquilo não me trazia satisfação. Eu falei, pô, não é isso, cara. eu quero estar junto com o aluno, eu quero entender de fato ali, o que, que eu posso ajudar mais ele, porque se ele confiou em mim, tempo e dinheiro para eu levar ele do ponto A ao ponto B, eu quero ser o cara que vai levar o ponto B. E assim, pensando até como um negócio, se você leva a pessoa no resultado que ela se comprometeu, que você se comprometeu com ela, o, uma entrevista que você passa com esse aluno que teve esse resultado, já é um baita de um ativo de marketing, assim, que você não precisa entender toda a bizarrice do marketing digital, é, é bem mais simples, eu acho que é bem mais simples e, o, e os marketeiros, nesse né, mundo digital, tende a, a usar palavras mais interessantes para parecer que eles sabem de coisas que o, pessoas simples não sabem. Eu é isso. Falar isso. Porque eu acho que isso, as pessoas que estão um pouco mais de tempo e conseguiram já viver um pouco dos bastidores desse mundo maravilhoso, desse mundo incrível que é vendido aí, que é pintado, é, conseguem ter um pouco mais de consciência, eu acho que nas trocas que a gente vem tendo também, a gente vai vendo que Quanto mais autoconhecimento, quanto mais longe a gente vai no percurso, erros que a gente acumula, testes que a gente faz, experimentos que a gente vive Mais vai ficando claro o quão importante é você voltar para os seus valores, para aquilo que é importante para você e para a sua verdade E não para as fórmulas, pelos os padrões e pelas coisas que as pessoas definem como sucesso para o mundo Isso não só no marketing digital, na vida como um todo, né? Eu uso muito, eu brinco muito com os seis P's, né? Os nossos pais, os nossos professores, patrões, políticos, padres e publicitários que vêm cagando regra, ditando um monte de certo e errado. E no microcosmo do marketing digital, a gente tem exatamente a mesma coisa com as fórmulas de sucesso, com os padrões e, e com aquelas visões onde você precisa fazer o seis em sete, você precisa ter um negócio de vários distas, você precisa, você precisa, você mais precisa. E aí no final, que você se torna? Um escravo do precisar dos outros, você vira um escravo das redes sociais, você vira um escravo da produção de conteúdo, você vira um escravo de tudo que o marketing digital para você fazer e chegar nesse patamar que sim é possível, mas a galera não fala do downsize, de todas as coisas que você vai ter que abrir mão que talvez seja muito mais importante do que ter vários distas na conta e quando você menos percebe, você entrou num ciclo vicioso onde agora você não tem férias, agora você não tem tempo livre, agora você, em vez de ter um chefe, você tem centenas de chefes, que são seus clientes, você está com medo de ter reembolso, ou você está cagando para o reembolso e está distanciado do seu valor também. Então é muito louco essa viagem, porque tem muita gente que eu conheço, que, pô, na live, aquele sorriso incrível, a geração de valor, desliga a live, está discutindo com, com o cônjuge, com o marido, com a mulher, está depressivo, está tomando remédio, está em princípio de burnout, mas. E abre a live, bota a máscara e volta tudo como tava, né? E tá ganhando dinheiro, tá vendendo um monte de coisa. Mas eu pergunto até quando, né? E essa essa falta de sustentabilidade, eu acho que é mais uma bolha. Em algum momento vai estourar. Tem muita gente boa, tem muita coisa legal para caralho também. Mas tem esse essa venda do, do padrão de sucesso, do, do sonho que, que eu acho que muito em breve as cartas vão começar a cair. Se a gente olha aí para para os últimos cinco anos. Quem continuou, quem manteve um trabalho consistente, quem está quem aí ainda, né? são, são poucos, né? você, você conta nos dedos. Então, é, valeu por compartilhar isso aí, porque eu acho que é um, um excelente mau conselho que a gente tem que estar tá muito atento e consciente para não, não ficar caindo. É meio, é meio difícil assim, você falar de digital, sem falar do marketing digital, e cara, é, o marketing só fala da parte de gerar a venda, né? de gerar as matrículas, gerar as questões. E eu acredito muito no marketing também que você pode usar para pós-venda. E ninguém fala disso, cara. Os mesmos gatilhos mentais do processo de venda, você pode usar no pós-venda para ajudar a pessoa a ter o resultado que ela está buscando, para ajudar a pessoa a aprender aquilo. As mesmas quebras de objeções, você pode usar no pós-venda, na jornada do seu aluno. E, e eu acho que falta muito isso, assim falta esse compromisso com a pessoa que está do outro lado acreditando em você. sabe? Você está mais seduzido e preocupado em bater as cifras do que em, em de fato, tocar as pessoas ali e ajudar. E, cara. Então, você ter essa relação que eu estou falando, naturalmente, é muito difícil você ser gigante em faturamento e coisa tal, e conseguir ter esse, essa proximidade. Eu, inclusive, eu posso acreditar facilmente que o futuro desses projetos digitais eles param de ser onde tem um guru ensinando milhares de pessoas e, à medida do possível, dos quereres também, acho que acredito que pô, milhares de pessoas vão poder ensinar suas, sei lá, suas 50, 60, 100 alunos ali, eu acho que já vai trazer muito mais felicidade para a galera, ser bom. Eu, eu quero muito participar dessa mudança, é muito validar isso que eu tenho. Muito bom. Você falou de dois conceitos, eu acho que são fundamentais. O, o pós-venda, que é algo, eu concordo com você, que tudo que a gente vê em termos de geração de conteúdo, de, de lives, e, se a gente abrir agora, sete né, horas da noite, e, e ver lá, vamos ver quantas pessoas vão estar falando sobre isso. Pouquíssimas, eu provavelmente nenhuma. Agora, quantas pessoas vão estar falando sobre o funil de vendas, sobre a fórmula de lançamento, sobre a produção de conteúdo? Praticamente todas. Então, eu acho que esse cuidado do pós é, e, e mudar esse mindset do faturamento para lucro, né, é, para a gente, para lifetime value, para a gente, fidelização, pra, e são coisas que os negócios presenciais já fazem há anos e sobrevivem por causa disso. A galera no online ainda, eu acho que não integrou da maneira como deveria e é o que gera a felicidade de verdade, a entrega, né? é entrega, o, é, o, é o NPS, no final lá você perguntar para essa pessoa o impacto real da vida e a pessoa dá um 10 para você falando, cara, eu vou falar bem de você para todo mundo que eu conheço porque, porra, você me transformou, você me levou do ponto A ao ponto B então eu acho que essa satisfação, independente do, do da importância, que eu acho que não dá para ser hipócrita o dinheiro né é importante, mas ele é um meio para um fim, eu acho que o fim está muito mais conectado com essa satisfação com, com essa realização de você ver o impacto real, né? Eu acho que o impacto é mais fácil de ser real e transformador quando você tem esse contato maior, não só na venda, mas no pós, onde a mágica acontece, né? E, e dá para conectar tudo, né? Acho que à medida que você organiza uma estratégia onde, pô, a pessoa tem uma entrega muito mais intensa no começo, no curto período de tempo, e logo em seguida ela pode entrar num programa de longo prazo, você aumenta o que você falou, lá que tá no velho, o, tempo de, de, o valor do tempo que a pessoa, pô, Aumenta, a empresa vai muito bem, mas acho que o, a sua satisfação em ter aquela pessoa ali Te promovendo é melhor ainda e assim, é o melhor ativo de marketing diz, cara, Nossa, eu fico bem triste de lembrar todo o dinheiro que eu já investi em, em aprender marketing Sendo que era só ajudar a pessoa a ter o resultado que ela queria ter E, e pedir para ela gravar uma entrevista sobre isso Acabou, cara. acho que era, seria bem mais simples se a gente fizesse um, bem mais simples e mais verdadeiro, né, se a gente fizesse negócios assim, né, uma pessoa satisfeita, pô, indica pra outra e fica feliz e vai aparecer uma live com você e vai te promover, vai manter o relacionamento, vai voltar, a frequentar E como você disse, nunca pensei desse jeito, muito legal até pegar para mim esse pensamento que, pô, os negócios físicos pô, por séculos, eu acho que eles se mantiveram assim, né Eles dependiam de uma entrega muito, muito foda pra que a pessoa pudesse voltar e essa volta é, um, é uma constante na, na renovação e no aumento desse LTV muito massa. Vou, vou lembrar disso, cara. É bem mais simples ainda, né? Não precisa ir muito longe. Sem dúvida. Então, galera, não, a gente... é... Ai, desculpa, eu te cortei. Não, não, não, é um olhar, não é um olhar futurista, né? Tipo, pô, isso aqui é o futuro. Não, na verdade, é mais o passado. Óbvio, óbvio, é. funciona, né? óbvio funciona, né? Então, galera, se vocês tiverem perguntas aí ao momento, vai colocando no chat, que a gente tá indo aí a parte final da entrevista. Aí eu já pego algumas perguntinhas aí, tá bom? Então, samuca qual o seu maior medo hoje? Nossa, isso é contundente. Cara, eu ouvi do Leandro Karnal, um filósofo, historiador, esses dias, estava consumindo uma, um conteúdo dele, e bateu de novo. Era uma coisa que eu já tinha ouvido. É, tinha um outro cara também que falou disso recentemente, até usou a, os termos em latim. É, mas é basicamente a gente... Ter medo de viver uma vida de bosta, <risos> mais do que. Eu acho que eu tenho mais medo de viver uma vida de bosta do que da própria morte, cara. E, De verdade, assim, eu tenho uma relação com a morte ou a doença muito tranquila, assim, porque eu não, não me acho melhor do que ninguém. Então, se vier acontecer alguma coisa comigo, eu só vou aceitar. é lógico, vai doer, posso não ter psicológico para isso. Mas, de alguma forma ou de outra, eu aceito. Eu até falo isso pra minha família. Às vezes eu pareço meio sociopata, coisa seu assim, Eu falo, cara, eu tô pronto para qualquer coisa que der errado, assim. Eu tenho que estar pronto pra isso porque é uma certeza mas eu tenho mais medo de viver uma vida de bosta, assim, de, de pô, não tá indo na direção das coisas que, que trazem felicidade ou que, que eu concordo, sabe, acho que a gente é muitas vezes seduzido por uh, um jogo político ou por uma falha ética e eu aprendi com alguns amigos, assim, esses valores que me conduzem mesmo. Não, não dá para você ficar brincando na, na vida, não, e fica morrendo de medo da morte, gente tem que fazer uma parada que seja Verdadeira para você e que vale a pena. Óbvio. E qual o conselho que você daria aí para o Samuel há 15 anos atrás? Paciência. Assim, 15 anos atrás eu tava no primeiro ano de faculdade foi quando eu comecei a minha jornada profissional. Né? Eu tinha feito outras coisas antes, mas foi a partir dali. eu acho que nos primeiros anos, cara, eu tive muita pressa, mas muita pressa, muito. E, eu podia ter tido mais paciência naquela época, isso, isso me faria bem, faria bem pra minha saúde, faria bem para tudo. Não que eu não aprendi, mas, cara, eu deixei um pedaço de saúde lá. Tive muita insônia, muita enxaqueca, muitas coisas que eu não precisava, só ter mais paciência. Bom, e qual, qual é a sua definição de riqueza hoje? Nossa, a resposta que eu ia dar... <risos> mas é, o você pergunta é o que bate, então eu vou falar. É, uma boa noite de sono. É, acho que é, é onde eu é onde eu verifico o quanto rico eu tô é, o quanto bem eu, durmo. Se eu teve recentemente eu dormi uma noite mal acordei assustado no meio da noite aquilo foi assim eu, aí eu parei e pensei falei, bom, calma o que está acontecendo isso não pode existir não adianta você pode tá fazendo a manobra que você quiser na sua vida mas se acordar assustado à noite isso é bizarro não, é, não pode ser admitido então quanto melhor você dorme acredito que mais rico você vai ser Porque Relacionamento, conteúdo de estresse, presença, própria felicidade, né? Se você estiver mais cansado, acho que você vai ter momentos mais alegres, mais, mais bem com você. E, para mim, a noite de sono dita tudo. Lógico, você ter uma boa noite de sono, você tem que cuidar de pequenas coisas ali, né? Da alimentação, dos relacionamentos, dos pensamentos, da hidratação. Não dá pra você, sei lá, tomar um litro de cachaça e achar que você vai ter uma boa noite de sono. seu corpo não vai recuperar. Mas é isso. Interessante essa pergunta. Eu nunca tinha parado que pensar nunca tinha feito essa resposta muito bom gostei sem dúvida né paz né de botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo sem dúvida isso é a grande riqueza na vida agora tão importante quanto a riqueza o que é liberdade para você cara Fala muito de todas as liberdades né eu acho que liberdade eu, eu acho que a mais importante delas é a liberdade de expressão e é, isso num relacionamento, então eu com a minha esposa, acho muito importante eu poder é, ter espaço para falar para ela o que eu penso E ela, de alguma maneira, é, dá um ouvido, né? Porque tem relações que parece que você tem espaço, mas não tem Acho que a liberdade de expressão é mais importante do que a liberdade geográfica, financeira, e seja lá o que for eu, eu tenho percebido isso e é uma coisa que me incomodou, né? Para eu começar a falar sobre esses assuntos na internet é... Eu me senti meio mal, meio tipo, pô, vão, vão me calar, né? Vão me hatear, sei lá. Eu falei, não, liberdade de expressão é a mais importante, né? Tá, tá na paz com isso. Excelente. E qual foi o melhor e o pior dia da sua vida? Cara, o melhor e o pior. Tanto faz a ordem. Bem difícil isso, né? Cara, o melhor dia da minha vida... Uh, eu não fui nunca um quando minha filha nasceu Mas foi algum dia que eu tava vivendo com ela enquanto eu nenê Que pô, foram muitos dias ali que eu agradeci demais assim, Por estar participando da, daquela infância dela E talvez até nos últimos tempos cara, eu Acho que um dos melhores dias da minha vida foi pular carnaval com a minha filha né? Ela é incrível assim Aqueles dias eu realmente falo pô, Isso aqui pode levar a toda a minha memória Mas não deixa eu esquecer desse dia eu, acho, eu fico muito, muito feliz mesmo Em poder dançar com ela, em poder ser esse adulto que brinca, que é adulto, ela, por muitas vezes, é cercada de pessoas que não fazem muito isso. E eu sou muito feliz em estar fazendo isso e poder participar nessas dimensões da vida dela. Talvez eu falte em outras de educação, coisa e tal, mas é, eu acho que essa parte é importante, sim. Mostrar para ela que brincar sempre é possível. Então, o melhor dia, sem dúvida, é poder dançar uh, com a baixinha. Isso é muito bom. Cara, e o pior dia? Ah, cara, muito provavelmente foi alguma coisa difícil que eu precisei falar com a minha mãe. Eu não vou... Nossa, não, não vou saber exatamente o dia, assim, mas acho que as piores situações da minha vida foi precisar encarar minha mãe e falar que eu falhei em alguma coisa, que eu precisava reconhecer aquilo com ela e, e é muito louco, né? Porque com a mãe não adianta só, sei lá, e falar que você falhou porque ao mesmo tempo você está pedindo ajuda. Então, é... é, é, é pô, ser mãe é barra, cara. Ser minha mãe não é fácil, não. Então, eu acho que isso é bem pesado, assim. Você tem que virar para uma pessoa que você respeita muito dar uma notícia ruim, uma falha que você teve e ao mesmo tempo pedir ajuda, sabe? É, são, são as emoções que eu consigo lembrar. Bom. Para finalizar, me fala uma frase, um pensamento ou né, uma ideia que você acha que valeria a pena enviar para todo mundo, todos os Whatsapps da vida, aí, das pessoas receberem aí ou botar lá na lua para a galera se inspirar todo dia? Cara, meio, né, acho que é bem clichê na verdade, mas acho que cara, essa parte de felicidade é uma coisa que está me tocando mesmo. Eu tenho, eu tenho pensado muito isso e não sei. Talvez seria, pô, busque sua felicidade, Eu acho que isso faz a pessoa pensar no mínimo, sabe? Ou, ah, vamos nessa, vamos nessa. Eu ia pôr alguma coisa voltada lá para a respiração, mas busque sua felicidade, Eu acho que no mínimo a pessoa vai, vou ganhar a atenção da pessoa para ela questionar se ela está nessa, nessa direção. Excelente. Acho que é a coisa mais importante, né? Nosso papel aqui. A felicidade no final é, é, o, é o óbvio que não, às vezes não é tão óbvio para todo mundo, mas se a gente se esforçar em buscar isso daí, 1% todo dia, né, tomando decisões em, em prol disso, uma felicidade verdadeira, sem dúvida a gente vai ter um mundo melhor. Cara, meu rei, pô, nem vi, agora que eu vi o tempo aqui, passou, né, a gente, já são 50 minutinhos, mas eu queria te agradecer de verdade, você é um cara que eu admiro demais, que pô, é um exemplo de reinvenção, de, de paz também, de serenidade, que sempre quando eu converso com você, dá para sentir nessa... Né, esse equilíbrio que você tem. Né? Então, obrigado por compartilhar sua sabedoria, obrigado por compartilhar essas histórias, ensinamentos e a gente se vê aí na próxima. E para a galera que quer saber mais também dos seus projetos, fala aí também, onde que a galera te encontra. Cara, digita arroba no Instagram, que é o caminho mais fácil ali, que vai ter mais ângulos da minha história ou dos projetos. E depois tem YouTube e todo o resto, mas... Bom, conecta lá, se gostar, manda um direct, a gente conversa. Porque... É muito massa, né? Sei lá, me sinto uma pessoa super normal e poder ter a oportunidade de falar alguma coisa aí que sirva de ensinamento, de aprendizado Nessas dimensões de autoconhecimento, de, de reinvenção, acho que, porra, Fiquei né? bem feliz, eu encontrei eu respostas que eu cara, nunca consegui escrever no livro, obrigado pelas perguntas Tamo junto, foi animal, adorei, e conta comigo aí nessa jornada, a gente só vai um passo de cada, cada vez se ajudando aí, hein? Valeu, obrigado. Tamo junto. Obrigado, galera, também pela participação. Acima de tudo a você, meu rei. Valeu, Samuca. E tamo próximo. Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, curtiram o bate-papo? Animal, né? O Samuel é um cara muito especial, sem dúvida, ter essa paz dele, essa sabedoria compartilhar os aprendizados ao longo da jornada é algo que encanta, é algo que nos faz aprender de uma maneira muito leve. Espero que vocês tenham curtido, assim como eu curti. E se vocês gostam de outras conversas como essa, dá uma olhada aí no podcast, porque tem várias outras edições com Life Hackers que vem se reinventando, vem desenhando uma nova vida aí, quebrando essa prisão, essa matrix que nos impõe certo e errado, né, Esses grandes seis Aí que fora é igual a nossa vida, então veja aí histórias reais né, de pessoas como a gente que conseguiram fazer isso e estão compartilhando aqui erros, acertos, dores, prazeres para você tirar sempre um insight e conseguir aplicar diretamente na sua vida, beleza? Então compartilha esse vídeo com uma galera aí para continuar gerando valor. Se você está buscando uma ajuda aí, dá uma olhada nos formatos de transformação porque sem dúvida vai ter um formato aí na descrição do vídeo que pode te ajudar, beleza? Conta comigo aí e até a próxima!